forma mais Vocês estão em direto. Estamos em direto para o Facebook. Em Portugal é menos mora. Cá está, um livro que encontramos aqui, por acaso. Por acaso. Não sei como é que veio parar aqui o livro. Aqui vão aparecendo os comentários. posso mudar da câmara? Agora vamos passar para a câmara. Cá está, nosso amigo Horácio. Estamos na Minerva. Estamos na Minerva. Um espaço fantástico. Um, cá em cima tem filtros. Vou carregar aqui. Mudei de câmera. Vou carregar aqui. Agora tem filtros tipo Instagram. Isto é novo. Vou deixar este. Qual é que eu escolhi? Pop. Olha, eu fiquei fiquei cor de laranja com este filtro. Country. Vou colocar o Country. Olha, ácido. Ficam verdes. <risos> Enfim. Vou colocar sem -se filtros. Uh, também, permite, uh, também permite desenhar. Por isso é muito fácil. Esta transmissão em direto, qual é a vantagem? Permite uh, ter mais alcance no algoritmo. Porque é um vídeo em direto. Para já o vídeo tem, tem impacto. E convém. vê, eu estou a usar a, a internet como meu puto. Acho que isto não vai buscar a internet. Eu os aos Estados Unidos, portanto, e funciona. Estou a transmitir, porquê? Quando se transmite o vídeo pelo smartphone, uh, através do Facebook, ele comprime o vídeo para consumir poucos dados. Tanto para vocês consumir, como para eu produzir. E por isso esta é uma excelente ferramenta para... de todos os setores, eu não conheço nenhum setor que não possam fazer isto. Estou-me a lembrar de um, se calhar fazer isto num banco. Bem, há setores mais conservadores, não é? Tipo no banco, oh, olha aqui os miticais todos, não <risos> Não inspirar muita confiança. Bem, mas a maioria dos, dos setores assim não tão conservadores, ou que, que esses aspectos são importantes, é, é, é interessante utilizar a transmissão em direto. E depois, terminou a transmissão, fica o vídeo disponível logo na página. Portanto, uma forma de produzir vídeo sem ser profissional e que ninguém cobra o uh, profissionalismo. Aliás, o ser autêntico até dá mais valor. É autêntico. Irfan Jamal. Ah, ok. Está aqui. Muito bem. Já está a comentar. <risos> ok. Podemos continuar a falar pela digital, exatamente. Também aconteceu-nos no, no, na semana digital. Uh, disseram pela transmissão em direto que o ar condicionado estava frio. Portanto nós resolvemos a situação. Estamos, nós estamos disponíveis por todos os canais. Canais offline, digitais, WhatsApp, tudo. Estamos preparados para tudo. Já agora, quem nos está a ver em direto? Temos mais pessoas que estão a ver em direto. Bem, é um sábado. Um sábado desta hora. Preparar para almoçar. Mas quem nos está a ver em direto, se der a ver de mais sítios, nós estamos aí em Maputo, em Moçambique, na Minerva, a fazer a apresentação dos livros. E vocês onde é que estão? Em que, em que país e em que cidade? Digam lá, para vermos aqui nos comentários. Já agora, quem nos está a ver em direto, pode, tem as reações, as novas reações do Facebook, que é o gosto, o adoro, o, o, o, o está triste, aquelas reações todas, aparecem aqui a voar. À medida que fazem reações, elas vão voando por aqui. que é muito interessante. Portanto... Podem, podem reagir para se ver. Portanto, é uma opção muito fácil. Existe também o Periscope, que é do Twitter, foi um fenómeno que começou no ano passado. Desde 2015, se há cinco anos começou assim, em 2015 é incrível a quantidade de coisas que estão a acontecer. incrível Em 2016, mais ainda. E o próprio tem que, que andar sempre a ver tudo. Está sempre tudo a mudar. Páginas do Facebook mudaram esta semana, há dois dias. Uh, está, está sempre tudo a mudar. Por acaso gosto das coisas, mas se não gostasse era chato. Não é? Isto agora mudou o chatice. Para os livros um bocadinho mais chato, mas como estou sempre a atualizar com vídeos, acaba por complementar. Agora, vou terminar, apresentação